mas é claro agora veja aqui é somente pelo homem que aceita isso com fé semelhante a de uma criança tá o que que é a fé semelhante a de uma criança a fé semelhante de uma criança vamos pensar tá sempre irmão, não vamos tentar pensar nas coisas ah, as, o que que uma criança faz fazer aquela lista enorme de características da criança pensa dentro do contexto né Jesus, disse, no contexto, né, que havia algumas crianças né, que queriam ficar com Jesus, se aproximar de Jesus. E as pessoas, os discípulos, né, eles assim, querem tirar a criança de perto dela. Jesus disse: Não, não, deixa a criança vir. Né, e pega ela no colo, a criança. Diz, Deixa vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Mas o que, o que Jesus está dizendo nesse contexto? Tá? Nesse contexto. Veja, enquanto as crianças se aproximam de Jesus, eles querem ouvir o que Jesus está falando, porque Jesus é o contador de histórias, né? vocês sabem. né? Jesus começa assim, era uma vez um homem que saiu no campo, a criançada gosta de história. E aí as crianças se aproximam, querem ouvir Jesus agora essas crianças não estão importadas tá? não, não se interessam em analisar tá? o, o que Jesus está dizendo elas são simples tá? aí é importante isto tá? ter fé semelhante a de uma criança é isso elas estão lá para ouvir simplesmente ouvir acolher aquilo, desfrutar isso nesse momento. Tá? Eles não vão analisar, não, mas Jesus está falando isso, mas esse, esse conceito está errado. Não, eles querem ouvir e acolher, aceitar esse ensinamento. Tá? Jesus está falando, ele é o mestre e eu aceito, ponto.